num tamanho maior, eu trouxe ela aqui, então, olha, com a manga godê, como você pediu, tá? Então, em mim ela está grande, tá, gente? Mas eu coloquei pra vocês conseguirem ver, mas dá pra fazer em outros tamanhos. Olha como ela fica mais, se você ajusta ela em outros tamanhos, ó, tá? Então dá pra usar de todos os tamanhos que ela fica linda, tá? Eu usei para confeccionar essa blusa aquela lese, tá, de malha que eu recebi lá do Saia de Saia, que vocês escolheram. Lembra que eu fiz isso daí? Vocês iam me mandar um e-mail. Então, como eu tinha combinado o primeiro e-mail que eu recebesse com uma foto, eu ia fazer a peça. E eu recebi o e-mail da Miriam com essa blusa que eu vou deixar passando a fotinho pra vocês, tá? Então tá aqui, Miriam, o seu pedido. Tá, eu fiz a blusa que você me pediu. Vai ter molde disponível no site do 36 ao 56. E pra comprar esse tecido aqui maravilhoso, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação lá da loja do Saia de Saia. Estamos com participação especial aqui no vídeo. Querendo que colo, minha gente. Então, fala aí, Valentina. Se você quiser aprender, então, a fazer esta blusa, é só você ficar aí... E continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né? Que foi pedido de uma leitora. Tanto que eu estou até fazendo plus size e o tamanho, tá certo? Gente, a manga lá no molde vai estar tá disponível, ela tá fechada, tá? Ela não vai estar tá aberta. Por quê? Se você quiser, você abre ela no meio, ó, você corta, não corta até o final. E aí, você abre o tanto que você vai querer que ela fique a manguinha godê Se você quiser fazer ela fechadinha, você não abre, tá certo? Então, é só você fazer um corte no meio, tá vendo? Olha, não abre aqui o finalzinho, deixa, deixa fechado. E aí você abre ela o tanto que você quer. Então, já cortamos todas as peças, já vamos montar. Gente, é muito simples e rápido. Ó, vamos pegar aqui as costas e a frente e vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos passar uma costura pela lateral. Então, você vai passar uma costura pela, latera la pela lateral e pelos ombros, fechando a blusa. Tá certo? Vamos pegar a manga e vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vamos passar uma costura pela lateral fechando as mangas, tá? Aí, depois que você fechar a manga, você vem aqui com ela e encaixa aqui na sua cava a manga e aí nós vamos fazer os acabamentos depois disso. Eu vou passar tudo na overlock, mas se você não tiver overlock, não tem problema, é só você passar tudo no na sua máquina reta no ponto zigue-zague com aquela agulha de cabeça dourada, tá certo? Ou se você preferir, se você não for fazer ela pra ficar justa no corpo, ela for ficar soltinha... <risos> Pepita, ela for ficar soltinha como uma túnica, você pode passar no ponto reto mesmo que não vai arrebentar a costura. Então, tá aqui, pessoal, a blusa já tá finalizada. O que, que eu fiz aqui na gola dela, olha? Eu medi, tirei a medida com a fita métrica, tá? De toda a circunferência da minha gola. E aí, eu cortei uma tira reta no tecido e preguei aqui, olha, tá vendo? Só passei uma costurinha na largura que você preferir. Aqui a manga, olha, eu não fiz a barrinha, deixei sem fazer a barrinha. E na parte de baixo, você pode ou dobrar duas vezes pra dentro, ou colocar... Um pedaço de tecido igual eu fiz, você também nem precisa fazer, porque esse tecido não desfia, tá vendo? Olha, aqui na, no ombro eu coloquei essas pérolas, ó, só para enfeitar um pouquinho mais, tá? Só para enfeitar um pouquinho mais eu coloquei as pérolas e tá aqui o resultado da nossa blusa super simples de fazer com o, molde, com o molde disponível no site do 36 ao 56, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um projeto e eu espero vocês em um próximo vídeo.